Depressão. Márcio Godinho, Sociedade Espírita Ramatiz, Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. Percebe-se a cada dia que esta doença ganha maiores proporções e, pelo que se sabe, não escolhe idade, sexo ou condição social. Tendo a medicina buscado recursos no que tange ao controle da depressão, Ainda se vê um tanto incapacitada, uma vez que só consegue estacioná-la, utilizando-se de medicamentos extremamente pesados. Verdadeiras drogas que podem causar dependência. Segundo relatos da Organização Mundial de Saúde, a depressão é a quarta maior causa de mortes no mundo e que no ano 2020 pode passar para segundo lugar, Medicina Oficial e Práticas Espirituais de Cura, Ademar Ramírez. Seus sintomas... São um tanto mórbidos, pois o indivíduo apresenta um estado mental sombrio, falta de energia positiva como se houvesse perdido a vontade de viver. Estresse permanente que vai tomando o corpo aos poucos até que chegue ao seu estágio mais profundo, fronteira com a depressão. Alguns motivos que levam à depressão. Morte de algum ente querido. Tristeza, de uma maneira geral. Solidão. Saudades. Cansaço. Excesso de trabalho Esgotamento Físico ou mental Divórcio Perda de emprego ou de um bem material Estresse permanente Por alguma doença Principalmente se for de maior gravidade Por alguma situação negativa Ódio, mágoa, ressentimento Alguma espécie de fobia Abandono Síndrome do pânico a perda de contato com pessoas em que se convivia diariamente, exemplo, pessoas de uma mesma comunidade. Individualismo, onde se usa com ênfase o eu. Na verdade, o homem deve libertar-se de todas as muletas que o tornam uma criatura dependente e escravizada. Entre as principais podem estar o hábito de tomar remédios para quaisquer sintomas que possam apresentar, como, por exemplo, uma simples dor de cabeça ou até se automedicar à noite dizendo estar sempre com insônia. Deve também parar de culpar as outras pessoas por seus próprios defeitos ou infortúnios. Aliás, é de costume de todo ser humano culpar aos outros ao invés de olhar para dentro de si e se corrigir. Em contrapartida, deve cultivar a bondade, a humildade, o amor para que possa se aproximar da felicidade. Embora os médicos digam que a depressão não pode ser curada, mas controlada, no campo da medicina ou terapia alternativa pode-se buscar resultados surpreendentes e não raro, muito mais eficazes do que na própria medicina tradicional, que se baseia tão somente nos remédios alopáticos, como suporte para tratar a depressão. Essa forma de tratamento não cura, mas adia o mal, podendo torná-lo muito mais perigoso. Pode-se buscar total aniquilamento da depressão nos seguintes tratamentos. Atendimento espiritual que se utilize na técnica da apometria. Regressão de memória indireta dos níveis de consciência do paciente sintonizados em um médio de incorporação, psicofonia. Regressão de memória. O mais indicado é no campo da terapia de vidas passadas. Psicotranse. Transidentificação. PNL programação neurolinguística, cura prânica, reiki, cromoterapia, mental ou com uso de luzes, meditação, acupuntura, medicina homeopática, florais, yoga, outras formas de terapia na área alternativa. Embora a medicina tradicional questione a vericidade das terapias alternativas, os resultados têm sido surpreendentes pois consistem em fazer com que o indivíduo crie por conta própria mecanismos que o ajudem a superar os sintomas da depressão. No entanto, os resultados dependem muito do paciente, pois a raiz da depressão se encontra em pontos muito delicados e que, na maioria das vezes, o próprio mecanismo de defesa psíquico do paciente isola, tornando difícil a localização exata do principal foco da depressão, ou então, o paciente não quer ver o que está acontecendo consigo e demonstra uma sensação de falso bem-estar, mas seu olhar nos fala o seguinte. Por favor, não mostre os meus problemas, pois eu já sei que eles estão ali, mas finjo que não vejo, pois não sei como lidar com eles. Esta é a verdadeira aparência do portador de depressão. Na busca pela cura da depressão, é necessário que seja analisado com critério e maturidade quais os pontos que devem ser mudados utilizando ferramentas como a vontade, o querer, mas principalmente a ação, para que uma verdadeira mudança aconteça. Muitas vezes é necessário buscar mais de um recurso na área da terapia alternativa para que o resultado seja alcançado com mais rapidez. Todo depressivo é uma pessoa que não tem vivência evangélica, não é praticante ativo de alguma crença religiosa. Não vibra pensamentos de otimismo. Na maioria das vezes, não sabe o que é perdoar, mas é íntimo do ódio, do ressentimento, da mágoa, entre outros sentimentos inferiores. Inverte os reais valores do bem viver. Pois o conceito de bem viver se resume principalmente em tornar agradável a vida dos que nos cercam, pois assim a nossa vida também se tornará agradável. Aproveitar os momentos de dificuldade para crescer em paciência, benevolência e em espírito, e não para se queixar da crise ou deste ou aquele problema. Pois na ciência exata da matemática não existe problema sem solução. E assim é a nossa vida também não sabe o que é Deus, pois não o tem em seu coração e, na maioria das vezes, não se lembra de rezar. Segundo Richard M. Restack, neurologista, cerca de 60% das pessoas depressivas já tiveram vontade de cometer suicídio ou vontade de morrer, embora neste segundo caso o suicídio não seja o principal pensamento e esse desejo às vezes é bastante intenso. Outros 40% das pessoas já tentaram suicídio. A cada três pacientes internados, um tentou o suicídio, justamente por achar que é a única maneira de fugir de uma situação insuportável. Como pensa o depressivo? Comigo não dá. Perturbação psíquica. Sou um fracasso na vida. Quando acerta algo, afirma que foi sorte ou acaso. Não vê futuro algum. Ou, se houver... Presente algo obscuro. Possui uma ideia fixa. É obcecado por algo ou alguém. Foge de si próprio. Frases que o depressivo deve empregar. A cada dia fico mais forte. Estou enfrentando agora os meus medos. Empregar a frase no presente. Estou me tornando cada dia mais confiante. Sinto medo, mas vou enfrentá-lo. Muitas vezes o depressivo culpa os outros pelo seu fracasso ou por suas frustrações, é incapaz de olhar para o espelho e ver que todos os seus problemas estão refletidos ali, dentro de seu interior. Reclamar é um hábito que deve ser substituído por uma atitude concreta e positiva, que resulte em bons frutos. Na realidade, existem muitas pessoas que gostam de ter algo para se queixarem, pois, pois se não tiverem isso, dificilmente conseguem se comunicar com alguém. Outras pessoas passam a vida inteira em busca de um ser ideal, príncipe encantado ou bela adormecida, do emprego perfeito, dos amigos perfeitos ou de uma vida repleta de fartura, julgando que serão felizes com isso, mas esquecem-se de que são as únicas responsáveis pela melhora do seu próprio ambiente. Outras ainda não suportam a perda de algo material, como um veículo, casa, etc., egoísmo e mesquinhez, esquecendo-se de que a vida é feita de momentos bons e momentos difíceis, e os momentos difíceis só existem para que o ser humano cresça através de seus próprios esforços. Os dois depressivos. Conseguimos distinguir entre os variados sintomas de depressão duas espécies de comportamentos de seus portadores, o depressivo vítima e o depressivo algoz. O primeiro caracteriza-se por não conseguir reagir ao menor distúrbio da depressão. Já o segundo raramente admite que está depressivo e vive pronto a atacar as pessoas ao menor sintoma e muitas vezes não precisa haver motivo algum para que esse ataque ocorra. A vítima sofre sem ao menos reagir, está subjugada. O algoz ataca sem -se motivo algum, pois, possuir olhar, pois possui olhar antagônico e na maioria das vezes considera-se senhor de si próprio, entrando em depressão quando os outros não aceitam suas determinações. Quando o presente que está perdendo o controle das coisas, entra em surto para ser o centro das atenções, criando doenças psicológicas e, em muitos casos, finge estar morrendo para que possa voltar a ter o controle das coisas e das pessoas. Este segundo caso está muito mais para a neurose do que para a depressão, mas pode ser tratado pelos mesmos métodos. O tratamento apométrico ao desdobrarmos os corpos espirituais do atendido, pedimos ao médium vidente que suba sua vibração, impulsos 1 a 7, e adentre o corpo budi do atendido. Dentro deste corpo budi, existem um pequeno sol branco e um triângulo dourado. Nos casos depressivos, esses dois símbolos, usualmente, apresentam-se extremamente enfraquecidos. O pequeno sol branco é a abertura do canal ou cordão que o liga ao Atma. Ao apresentar-se muito pequeno e enfraquecido, comporta-se como se estivesse parcial ou totalmente entupido, obstruído, bloqueado. Torna-se necessário energizá-lo com a cor branca ou verde limão e depois branco cintilante. Isso faz com que a comunicação do Atma com o bud se torne melhor. Assim, o pequeno sol branco toma um brilho tão grande que se torna ofuscante. O triângulo dourado apresenta-se gelatinoso, sem brilho. É necessário energizá-lo com bastante cor dourada. Vai se enrijecendo e fortalecendo rapidamente, tomando a forma triangular e dourado brilhante. É muito importante que esse tratamento seja executado. A médium vidente acompanhará todo o tratamento e inclusive poderá pegar estes símbolos nas suas mãos espirituais. Percebe-se que a melhora ao atendido é sensível. Esse tratamento é complementar as demais técnicas apométricas, tais como tratamento de obsessores e parasitas, limpeza da aura, dos meridianos energéticos, de chakras e cordões. O corpo budi mas o que é o corpo budi e o seu conteúdo? Toda a experiência do espírito, todas as vivências, depois de harmonizadas, são armazenadas no corpo budi, como se ele fosse uma imensa biblioteca com várias salas. As experiências que ainda não estão harmonizadas ficam guardadas nos outros corpos espirituais. Simbolicamente, o corpo budi seria comparado a uma imensa biblioteca particular com várias salas, cada sala com uma cor emitindo energias diferentes. Cada livro poderia conter o conhecimento de uma vida ou o conhecimento de várias vidas. Todas as experiências do espírito ali armazenadas são isentas de emoções. São as experiências amadurecidas que não mais necessitam serem vivenciadas como encarnado.